A vida é feita de boas e mais escolhas. Na Fórmula 1, claro, não poderia ser diferente. Fernando Alonso e Daniel Ricciardo, por exemplo, são conhecidos por terem o dedo podre na hora de mudar de time. Mas os casos positivos são mais emblemáticos. Ayrton Senna trocando a Lotus pela McLaren em 1988. James Hunt indo da Haskett para a McLaren em 1976. A lista é grande. Nenhum desses casos, entretanto, chega aos pés da melhor decisão de carreira da história do esporte a motor. 28 de setembro de 2012, nas primeiras horas daquela sexta-feira, Lewis Hamilton trocou a McLaren pela Mercedes, com participação direta do único outro heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher. O resto é história. E chegou a hora de contá-lo. Antes de tudo, queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal do Grande Prêmio e, é claro, ativar o sininho para não perder nada por aqui. Uma decisão que trouxe alívio. Foi assim que Michael Schumacher, maior vencedor da história da Fórmula 1 até então, anunciou sua segunda aposentadoria do esporte. Aquele ano de 2012 foi um pesadelo na carreira do heptacampeão. Mikael abandonou 7 das 14 primeiras corridas do campeonato, só para você ter uma ideia. Na concorrência interna da Mercedes, a diferença de desempenho entre Rosberg, nono colocado, e Schumacher, 13º, ficou explícita na tabela do Mundial de Pilotos. Nico somou 93 pontos, com direito à vitória na China e mais um pódio, o segundo lugar no GP de Mônaco. Michael, por outro lado, não passou dos 49 tentos com a terceira colocação em Valência pelo GP da Europa como melhor resultado. Schumacher decidiu se aposentar, mas se aposentou somente depois de Hamilton ser anunciado na Mercedes. Por um breve período de tempo, parte do público ficou apreensivo com o futuro de Schumacher. Existia certo ar de desaprovação pela contratação da Mercedes. Mas em seu discurso de despedida, Schumacher passou o bastão da melhor maneira possível. Desejou sorte e todo o melhor para Lewis e a Mercedes, torcendo para, abre aspas, o time alcançar o sucesso que tanto trabalhamos para alcançar. Fecha aspas. Um ciclo se encerrou para outro começar. Aí sim, com a benção de Schumacher, Hamilton pôde prosperar, e a Mercedes escrever novas páginas a partir dali, a autoria daquele que já estava confirmado como substituto do gênio alemão. Mas falemos de Hamilton. Por que o britânico decidiu abandonar a McLaren e apostar na Mercedes? Vamos rebobinar. A Fórmula 1 viveu uma batalha acirrada pelo título mundial de 2012. Fernando Alonso era o líder do campeonato e tinha Sebastian Vettel ao seu encalço, pronto para dar o bote e conquistar seu terceiro título mundial seguido. Hamilton, então com apenas um título mundial na bagagem, vivia um verdadeiro embrólio na reta final daquele ano, com duas equipes querendo contar com seu serviço. De um lado, seu então time, a McLaren de Ron Dennis. Do outro, a Mercedes, que apresentou um projeto de dominância na era híbrida da Fórmula 1, convenceu o britânico e rapidamente atraiu o interesse de Lewis. Depois de muitas semanas de especulações e perguntas não respondidas, o primeiro indício de que a empreitada alemã havia sido bem-sucedida aconteceu naquele 28 de setembro. A McLaren confirmou a contratação do mexicano Sérgio Pérez, então na Sauber, para fazer dupla com o inglês Jenson Button de 2013 em diante. A partir daí, a saída de Hamilton, que já era inevitável, se tornou questão de tempo. No mesmo dia, a Mercedes anunciou a contratação do militânio, que passaria a fazer dupla de equipe com o alemão Nico Rosberg, este com três anos de contrato pela frente. A decisão de Hamilton foi bastante criticada na época. Além das críticas de fãs que não queriam ver a aposentadoria do heptacampeão Michael Schumacher, que a gente já falou aqui, a Mercedes ainda era uma equipe incomparável à McLaren em termos de conquistas na Fórmula 1. Mas já em seu ano de estreia nas flechas de prata, Ficou evidente que a opção de Hamilton pela Mercedes havia sido acertada. O britânico chegou a tempo de aproveitar o melhor carro da equipe até então na Fórmula 1 e pôde permanecer com o mais dominante time da era híbrida do esporte. Tudo isso ao mesmo tempo em que viu a McLaren sequer anotar um pódio em 2013. Trazer à tona o fracasso da McLaren nessa era híbrida com a Honda só reforça a decisão correta do piloto. Hamilton foi para a Mercedes, dono de 21 vitórias, 26 poles, 12 voltas mais rápidas, 49 pódios, 913 pontos e um título mundial. Hoje, 10 anos depois, soma 103 triunfos 103 pole positions, 61 voltas mais rápidas, 188 pódios, 4.333 pontos e meio e 7 campeonatos para a conta. Fortíssimo candidato no debate de melhor de todos os tempos. O resto é, pois, história. E nada menos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e, é claro, inscreva-se no canal do Grande Prêmio e ative o sininho para não perder nada.